Olá, meu nome é Luiz Cândido Eutise. Bem-vindo ao canal A Verdade sobre Disfunção erétil No vídeo de hoje iremos falar sobre Tadalafila. Para que serve, como usar e suas precauções. No final do vídeo, dou o meu parecer a respeito do assunto e te convido para dar sua opinião também. O que você prefere? Ereção com saúde ou com medicamentos? Mas antes eu quero te pedir para curtir, comentar, compartilhar além de ativar o sininho das notificações. Assim quando sair um novo vídeo, com dicas e sacadas para aumentar suas ereções e turbinar seus relacionamentos, você será o primeiro a saber. Comente abaixo, qual é a sua preferência, ereção com saúde ou com medicamentos. Mas antes vamos ver o vídeo. Tá fila. para que serve? Tem dois usos específicos, tratar disfunção erétil e HPB. No uso para tratar disfunção erétil, conhecida também por impotência sexual masculina. Atua aumentando o fluxo sanguíneo para o pênis e ajudando o homem a ter e manter uma ereção. No uso para tratar HPB, hiperplasia prostática benigna. Ela alivia os sintomas da HPB, como a dificuldade em iniciar a urina e auxilia também aumentando o fluxo de urina. Ajuda a diminuir a necessidade de urinar com frequência ou urgência, inclusive durante a noite. Acredita-se que o Tadalafila funcione relaxando o músculo liso da próstata e da bexiga. Anteriormente era conhecida apenas pelo nome comercial de Cialis. Hoje pode ser chamada de Tadalafila encontrada geralmente em doses de 5 mg, 10 e 20 mg lembrando que o consumo máximo diário é de 20 mg e só pode ser consumida com prescrição médica pois tem fatores alérgicos e contraindicações que devem ser analisadas pelo médico porém isso veremos mais à frente agora vamos entender como pode ser usada para tratar os sintomas da hbp hiperplasia benigna da próstata tome este medicamento conforme indicado pelo seu médico geralmente uma vez por dia para tratar disfunção erétil existem duas formas a primeira maneira é tomar como necessário geralmente pelo menos 30 minutos antes da atividade sexual o efeito da tadalafila na capacidade sexual pode durar até 36 horas a segunda maneira é tomar tadalafila regularmente uma vez por dia todos os dias se você tomar desta forma você pode tentar atividade sexual a qualquer momento entre suas doses quais são os efeitos colaterais dor de cabeça dor de estômago dor nas costas dor muscular nariz entupido rubor e tontura muitas pessoas que usam este medicamento não têm efeitos colaterais graves mas vale lembrar que a atividade sexual pode sobrecarregar seu coração especialmente se você tiver problemas cardíacos se sentir algum destes efeitos secundários graves durante o sexo pare e procure ajuda médica imediatamente efeitos como tonturas graves desmaios dor no peito maxilar braço esquerdo náuseas precauções antes de tomar o tadalafila informe o seu médico qualquer tipo de alergia este produto pode conter ingredientes inativos, que podem causar reações alérgicas ou outros problemas. Antes de usar este medicamento, informe o seu histórico médico, especialmente de problemas cardíacos, acidente vascular cerebral, doença renal, doença do fígado, pressão elevada ou pressão baixa e se sofre com desidratação. Informe condições do pênis, tais como angulação, cicatrizes, fibrose, doença de Peyronie, histórico de ereção dolorosa prolongada conhecida como priapismo problemas oculares como retinite pigmentosa visão súbita diminuída distúrbios hemorrágicos úlceras estomacais ativas tadalafila pode causar uma queda grave na pressão arterial quando usado com nitratos o que pode levar a tonturas desmaios e raramente ataque cardíaco ou derrame não use tadalafila com qualquer um dos seguintes medicamentos para tratar a dor no peito angina nitratos drogas contendo nitrito de amila ou butilo considerações finais apesar de poder ser usado apenas com prescrição médica e exames de saúde cada lafila aumenta o fluxo sanguíneo em todo o corpo e tem efeitos positivos diretamente no pênis pois com o fluxo melhorado o homem tende a ter um aumento nas ereções aqui vai minha ressalva da lafila, não pode ser consumida sem orientação médica, tem possíveis efeitos colaterais e várias precauções. Além do que, não melhora a obesidade e não previne doenças cardiovasculares e muito menos sedentarismo. Fica a nosso critério ter ereções e não ter saúde. Tanto que vários homens já vieram a óbito com tais remédios consumidos de maneira displicente, principalmente sem acompanhamento médico. O que você prefere? ereção com saúde ou com medicamentos se você escolheu ereções com saúde eu vou deixar um link na descrição do vídeo com um método natural comprovado sem cirurgias sem medicamentos sem suplementos químicos e sem sustos que além de devolver suas ereções provocará uma enorme mudança no seu estilo de vida no link do site, você irá encontrar um guia passo a passo, para aumentar suas ereções e transformar seu estilo de vida e sua saúde, com um método natural e comprovado para ter ereções com muita disposição na pegada. Clica lá e confere, ok? E não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar.